Peguei a matéria aqui ó, do Brado Jornal que diz assim, olha só. Biden alerta que a escassez de alimentos nos Estados Unidos será real. Biden disse que Rússia e Ucrânia têm sido celeiro da Europa em termos de trigo e insistiu que ele e outros líderes tiveram uma longa discussão no G7 sobre necessidade de aumentar e disseminar a produção de alimentos. O presidente Biden disse que a escassez de alimentos será real após as sanções impostas à Rússia pelo governo dos Estados Unidos como resultado da invasão do presidente russo Vladimir Putin à Ucrânia. Então olha só, o resultado das sanções que estão sendo colocadas pelos Estados Unidos será o quê? Uma escassez de alimentos, ou seja, eles estão provocando uma escassez de alimentos. Essa escassez de alimentos não vai se restringir apenas à Europa, isso vai pegar o mundo inteiro. Aí ele continua dizendo, olha só, com relação à escassez de alimentos, sim, falamos sobre escassez de alimentos e será real, disse Biden, durante uma entrevista coletiva a uma cúpula da OTAN em Bruxelas, na Bélgica, após a reunião com outros líderes mundiais. Aí diz assim, olha só, o preço das sanções não é imposto apenas à Rússia, disse o presidente dos Estados Unidos. É imposto a muitos países também, incluindo países europeus e nosso país também. É o que ele fala. Até o momento aqui no Brasil as pessoas estão tranquilas, porque aqui a produção de alimento é muito forte, o agronegócio aqui é muito forte. Entretanto, separei para gente aqui, ó, matéria da Veja que diz assim, olha só. Caminhoneiros fecham rodovias pelo país por intervenção militar. Só sairemos das ruas depois que o exército assumir o controle do país, diz um caminhoneiro num dos vídeos que circulam pelas redes sociais. O que é importante aqui a gente entender? que esses caminhoneiros estão dizendo? Guarda comida porque vai haver falta de comida. O preço do alimento vai lá em cima e vai haver falta de comida. Desde o anúncio da vitória de Lula. Vídeos de caminhoneiros fechando rodovias pelo país começaram a ganhar as redes sociais. Num deles, aparentemente gravado em Santa Catarina, um caminhoneiro avisa que o país irá parar por 72 horas. Diz mais, o prazo, segundo o sujeito no vídeo, servirá para que o exército assuma o controle do país. Ou seja, a estratégia desses caminhoneiros em parar o país na realidade, vai servir como argumento para que eles venham dizer que os bolsonaristas estão causando caos no país, estão trazendo a fome no país. Porque o preço dos alimentos vai lá em cima. Vai haver escassez de alimentos. São os caminhoneiros que escoam todo o alimento pelas rodovias para todo o país. Ou seja, aquela escassez que o Biden falou que vai haver lá, também vai haver aqui. Mesmo se não houvesse a paralisação, também haveria a escassez. A escassez chegaria aqui, mas com a paralisação, a escassez chega e vão colocar a culpa dessa escassez em quem? Naqueles que são da direita. Então a escassez vai vir através das estratégias da direita, eles têm seus objetivos, assim como a escassez também viria através do governo da esquerda, ou seja são as duas lâminas de uma mesma tesoura. Tanto a estratégia de um como o procedimento do outro trariam da mesma forma a escassez de alimento que já foi dita pelo Biden. Aí aqui a gente tem o um vídeo, olha só. Aqui no vídeo, né, o caminhoneiro dizendo que só vão sair das ruas após uma manifestação do exército e tudo mais. Mas o que acontece? Essa manifestação, essa atitude deles, acaba que dá munição para que o outro lado possa pôr a culpa de tudo que vai acontecer nos próprios da direita. Entende como que funciona esse jogo? É assim que eles fazem as coisas. E no fim, quem é o prejudicado? A própria população acaba sendo prejudicada e recebendo também a culpa do que acontece. É, meus irmãos, as coisas são assim. É assim que a coisa funciona. As duas lâminas de uma mesma tesoura. Bom, ficando por aqui, sou o Santos, canal Método Secundário. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que você possa receber notificação dos próximos vídeos do canal. Fique na paz e até o próximo vídeo.